E o poeta Ademar Nunes escreveu modem dizendo Quer saber quando sofre um cantador? Fique atrás da viola para saber. E eu escrevi o seguinte, eu disse Sendo um mestre da arte, rapidez, É preciso bem mais que voz bonita. Independe da arte da escrita, Mas depende demais da lucidez. O que faz, faz completo e de uma vez. Nem o próprio se atreve a prever. Vez por outra é aplaudido em seu dever, Mas se erra o um verso, paga em dor. Quer saber quanto sofre um cantador? Fica atrás da viola pra saber. Das ferrugens das cordas da viola, Tira o pão dos meninos, paga a feira, peregrino de terra estrangeira, O planeta inspirante da cachola. O cachê, vezes visto como esmola, é em pedaço que faz por merecer, Quando um cantador aparecer pra um pé de parede, Dê valor, pois quer saber quanto sofre um cantador? <risos> Fique atrás da viola pra saber. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.